Nós nos reunimos outra vez com muita alegria Para esse vigésimo quinto domingo do tempo comum E esses dois domingos têm uma ligação muito, muito forte Porque nesse domingo e no próximo Jesus trata da relação nossa com os bens Com o dinheiro né? Aqui é a história de um homem rico que tem um administrador, que é ladrão. E domingo que vem, era de um homem também muito rico, que dava muita festa, banquete, e lá na porta da casa dele tinha um pobre, Lázaro, que queria comer as migalhas daquela mesa, e, e não tinha nada. Então, hoje é a história do administrador. E é um pouco desconcertante, porque logo no começo Diz assim que O patrão dele Recebeu muita queixa dele E aí ele chamou e falou assim Olha, você vai ter que Prestar conta do que você está fazendo E eu não posso mais ficar com você Claro Muito claro que o homem Era desonesto Andava roubando do patrão E ele disse que ia dispensar O desconcerto é que depois Jesus elogia esse homem. Mas vamos para a história. Quando o patrão chama e diz que vai mandar embora, ele fica numa emergência danada, porque ele vivia muito bem. Né? E aí ele fala assim, o que, que eu vou fazer? E diz, Bom, ir lá lavrar a terra, pegar uma enxada, plantar, eu não tenho força. E pedir esmola Eu tenho vergonha E ele disse bom, acho que eu já sei O que eu vou fazer Chamou todo mundo que devia Para o patrão, perguntou para o primeiro Quanto que você deve Ele falou, não, eu devo Cem barris e azeite Era uma dívida grande Ele falou, então pega, pega aí o teu recibo E sem coloca 50. Chamou o um outro Quanto que você deve ah, eu devo sem medidas de farinha então pega ali o seu recibo e bota 80 e, e Jesus elogia né? não a falcatrua mas a esperteza e ele diz, olha os filhos das trevas são muito mais atilados muito mais espertos que os filhos da luz e ele elogia esse administrador que bota a cabeça para funcionar para achar uma saída. Mas com isso ele vai dizer assim, olha, olha esse homem que ele fez. Ele pegou esse dinheiro sujo e justo para fazer amigos. Então vocês com o dinheiro façam a única coisa que presta né? aos olhos de Deus. o dinheiro. Vocês arrumem amigos para a morada celeste. E o que, que são esses amigos? São os pobres, são os únicos que podem, <risos> diante de Deus, pleitear por nós. Né? E o que Jesus quer dizer? Vocês não podem servir a Deus e ao mesmo tempo ao dinheiro. Porque quem serve a Deus vai servir aos pobres, aos necessitados. Quem serve ao dinheiro tem um coração duro, não tem compaixão. Quem serve ao dinheiro né? despreza, só vive pensando que todo mundo é ladrão, que ele vai perder as coisas na segurança. E esse dinheiro não traz felicidade alguma, traz preocupação. Então, quando Jesus diz isso, eu acho que a gente traz para o dia de hoje. Todo mundo empobreceu com essa pandemia. Mas os pobres caíram na miséria, numa necessidade muito profunda. A gente assistiu muita solidariedade. Né? Eu vejo comunidades, igrejas, que as pessoas vêm para uma celebração, traz alguma coisa. Né? Eu diria assim, você traz um, um pacote de arroz, se puder. Traz dois pacotes de arroz, você traz um, um litro de azeite, de óleo, traz dois, porque a necessidade aumentou muito. E com isso nós plantamos aquilo que Deus quer, a partilha entre os irmãos que são filhos e filhas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.